vamos fazer daqui, né? valeu, se essa área de conflito tiver prata, você cruza, se não tiver, você não cruza uma então, prata tem agora nós vamos saber qual fundura que está essa prata vamos voltar aqui atrás valeu, se essa prata tiver com mais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 Agora, agora eu vou chutar, tá entre 75 e 80 tá com 78 metros variôndrica, se essa prata tiver com 78 metros de fundura você pode, se não estiver sendo cruz 78 metros de fundura agora nós vamos aproveitar essa gravação espera aí, não, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra coisa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 Se tiver o securso, se tiver o chumbo você não truco. Tem chumbo. Variônica, tem tantalita junto com esse esse chumbo e junto com, esse, com essa prata se tiver o securso, se tiver sendo um cruz. tanta Tantalita, chumbo e prata.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 Então é o mesmo que tem aqui. Eu vou fazer a pergunta daqui mesmo. Varigônica tem prata nessa área. Se tiver, você cruz, se tiver, você não clube. Então é a mesma, o mesmo minério que tem na outra área. Nós marcamos aquilo ali, né? Agora. Uhum.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 vem de cima e daqui para baixo ele já não sai mais em cima ele já vai para baixo então aqui agora eu posso andar ó, e aqui não vai ter nada aqui não tem mais nem, mais nada aqui aqui não sabe mais aqui aonde é der as travessas que pode dar outra cabeça mas aqui não desceu lá vamos encerrar esse vídeo pedir os um amigos para se inscrever no canal deixar o like aí para o canal possa crescer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 agora nós vamos aproveitar essa gravação pera aí não, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra coisa varionda tá assim, esse veio, tem urânio nele junto com a prata se tiver você cruza, se não tiver você não cruza Essa prata é, tem chumbo junto com ele, se tiver você flusso. Se não tiver chumbo, você não tem. Tem chumbo. Ariônica, tem tanta alita junto com esse com esse chumbo e junto com esse com essa prata.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 Então nós vamos fazer a pergunta para o Arióndo é o seguinte, Arióndo, tem ouro nessa área? Se tiver, você cruza. Se não tiver, você não um cruza. Não tem. Então é o mesmo que tem aqui. Eu vou fazer a pergunta daqui mesmo. Arióndo, tem prata nessa área? Se tiver, você cruza. Se não tiver, você não um cruza. Então é a mesma, o mesmo minério que tem na outra área.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 Então aqui ela vai reta. Agora ela já começou a dar direção. Ela já virou para onde nós marcamos. Para trás, lá do Ed. Lá tá a marcação. Aqui está marcado. Aonde está a estaca? Aqui é o veio. É. tá a gente. Vai pegar nem eu falando aí. Aqui está o veio.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 aqui ele pega mais uma vez aqui ó aqui ele vem de cima e daqui para baixo ele já não sai mais de cima ele já vai ele pra, ele já fundo para baixo então aqui agora eu posso andar ó aqui não vai ter nada aqui não tem mais mais nada aqui, aqui eu não sabe mais aqui é onde der as travessas que pode dar outra cabeça mas aqui, aqui lá desceu lá vamos encerrar esse vídeo, pedir os amigos aí para se inscrever no canal, deixar o um like aí para o canal possa crescer e lembrar os amigos aí que se nós com 5 mil inscritos nós vamos ter um sorteio nós vamos sortear um avariônico vamos sortear também um diamantinho e mais umas outras gemas e vamos ao próximo vídeo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 então nós já, aqui nós já estivemos olhando antes, nós já sabemos que, que essa água está no pé da em Então agora é, o Edson está meio devagar ali, que está meio caindo nos mortos. Então a água ela está aqui, ó. Então a água vai dar debaixo da embaú para pegar a água aqui, aqui ó, a água está bem no pé da embaú, está bem aqui no, no que eu tô com o pé agora, os pessoal antigo já olhavam para uma, uma árvore dessas e já sabiam que a água estava aqui podia arrancar e fazer a cisterna, ou fazer poço né, que é se chama de poço ou se chama de cisterna está muito longe cara, você não vai pegar eu falando essa distância do celular falar, o máximo é 3 metros, você passa ali você não pega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 que pode ser aqui pode ser lá então isso aí é bom para o pessoal prestar atenção nesse vídeo aí, porque esse vídeo explica um bocado de coisa então agora nós vamos fazer um comando de trem mais na frente Lari, mano, você me dá uma direção de um veio de água que tem mais água mais perto que tem mais água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 me dá um veio d'água mais perto não tem problema se for menos as águas do que aquele outro lá então me dá a direção verde. aqui ela já me deu a direção então ela já me deu agora o é está tá caindo o é está enjoeando aqui que é para fazer promessa para está aqui Olha, veja bem, ó. Aqui, ela aqui, ó. aqui ela me deu um veio mais fraco, esse veio aqui é mais fraco do que aquele outro veio de lá. Que o que esse veio aqui deve estar tá com 5 mil litros de água por hora. você achou isso, é O buraco não foi o posto é herpesiano, começaram a tirar o lugar errado né? aí vai estar tá rindo aqui com o rapaz o rapaz enfiou o pé dentro buraco de cacu agora rapaz, ponte agora nós vamos continuar aqui nós vamos fazer uma pergunta para esse veio o ariônico se esse veio tiver com mais de 10 mil litros água por hora você não cruza, se tiver com menos você cruza Aí então está com menos de 10 mil litros. Então eu já vou jogar um pouco abaixo. Aí, que se esse poço tiver com menos de 6 mil litros d'água por hora, você cruza. Se tiver com mais, você não cruza. Aí então está com menos de 6. Então vamos voltar de novo. Então, isso é para vocês ver que esse veio é o veio fraco. O veio forte é o outro lá